salve pessoal tudo bom com vocês aqui é o Ferrez espero que vocês estejam bem hoje nós vamos falar de um assunto que é para que que serve o pobre é isso mesmo para que que serve o pobre né mano para que que serve o povo brasileiro a maioria do povo brasileiro que é destituída de dinheiro de condição financeira para que que serve as pessoas que não têm as coisas por enquanto não é isso então nós vamos falar disso aí, beleza? É, isso também porque eu tô vendo lá com um, o um, um canal de um parceiro meu, do Regis, que ele fala: pra que, que serve tal artista, pra que, que serve tal outro artista, e aí, na, na verdade, nós vamos fazer. Para que que serve o povo brasileiro em sua maioria, né? E eu vou abordar logo pela questão das contas, irmão. então sejam bem-vindos aí ao canal, se você quiser se inscrever, se inscreve, seja bem-vindo, se quiser dar like também dá, eu sei que muita gente fica pedindo, a gente tem que ficar pedindo isso aí, mas eu não vou ficar pedindo para vocês, se vocês se sentir à vontade, se inscreve, se dá like aí, se vocês também não se sentirem, não tem problema nenhum, usufrui do conteúdo aí, beleza? Então é o seguinte, rapa, eu tô, eu fui retirar a segunda vez do IPTU, porque não chegou... Na, na minha residência, o IPTU, e lá eu tive a demonstração do que é o descaso desse país com relação às pessoas pobres, né, mano? Em seguida, a gente foi cancelar uma conta de água, eu e minha esposa, e aí a gente viu outra questão na Sabesp, certo? Que a Sabesp é uma empresa que eu vou te falar para você, mano. Ela cria protocolo atrás de protocolo, quem tá nessa situação sabe o que eu tô falando, Para dificultar a sua vida. Você não consegue se livrar de uma conta de, de, de água, nem querendo cortar, nem arrancando o relógio, você não se livra das taxas, tá ligado? E quando você se livra das taxas, os caras metem taxa de esgoto, você fica pagando é, até poder quitar qualquer 10 reais que você deve lá e, e exterminar de vez a água. Assim, é impressionante como os caras da Sabesp criaram um jeito de trabalhar onde sempre quem é o, o, o cara que usufrui do serviço dele tá errado. Eles nunca estão errados. E você vai nesses órgãos, que nem a Enel também, né? agora falando da, da questão da energia, que foi privatizada, e a gente lutou muito para não ser privatizado, e aí a gente vai remontar agora a essa questão da Sabesp, que está acontecendo agora também, né? dos caras que privatizar a Sabesp, a gente brigou muito para não privatizar a questão da luz, por quê? Porque a gente sabia do que ia dar. Então você vai hoje na Enel, as filas são intermináveis, pessoas que estão recebendo contas de R$ 1.500,00 morando na favela, e aí você pensa comigo, mano como que a pessoa tem que se explicar se humilhar perante um caixa da Enel e falar: Meu, eu tenho quatro pessoas dentro de casa, a gente mal tá tomando banho, mal tá abrindo geladeira, tem uma geladeira, uma televisão. Você tem que explicar o que você tem dentro da sua casa. É, mas quantos pontos de luz? São quatro pontos de luz só, senhor. Tá vindo R$ reais, é um absurdo, tem algo errado. Aí a, pessoa, aí a Enel ainda joga a Cuba. deve ter alguma coligação lá, clandestina no, no, no seu poste, deve ter algo assim, deve ter algum escape de energia. Então você tem que avaliar direito. Enquanto isso, as contas ficam vindo. A gente na comunidade aqui, a gente sempre debate as coisas e fala, mano, não tem que pagar a primeira. Se você pagar a primeira que vem errada, todas vão vir errada. Só que eles criaram outro protocolo, se você não pagar, eles também não resolvem. Então, assim, você tem que arrumar, não sei de onde ganhando mil reais por mês. Tem gente que ganha dois mil na quebrada no máximo, tá ligado? Tem muita gente que tá ganhando mil reais, tem gente que tá muita gente desempregada. Mas vamos pôr aí que você ganha mil e duzentos, mil e quinhentos reais. E você vai tirar da onde? duzentos para pagar de luz, mano pelo erro dos caras, para depois eles entenderem que eles estão errados, certo? A questão da água é a mesma coisa, mano, um absurdo. Você tem que chegar lá e ficar explicando assim, oh, eu cortei esse relógio, esse relógio era da casa do fundo, era na casa que morava um parente meu, mas não mora mais. Não termina as filas, porque as pessoas têm que explicar a vida toda. E aí o cara mete um protocolo na sua cara e fala, ó, oh, preenche isso aqui, você tem que aguardar a vistoria do técnico ir lá. E aí você paga mais um mês esperando o técnico ir lá, se você tiver sorte. Porque também tem outra coisa, cada vez que esses arrombado vai na sua casa, tá ligado, e não te acha, eles geram um protocolo, e aí você tem que ir lá recadastrar de novo. Mano. Então assim, é, a gente sabe que tem as mamatinhas, o cara ir lá ligar para você, aí o cara faz o mau uso do serviço dele, ele, ele faz o serviço errado, para você ter que pagar para ele trabalhar certo. Mano. Então tá tudo corrompido, mano tá ligado? porque essas empresas terceirizadas também, mandam os caras para lá, que os caras ganham mal. Os caras são terceirizados, os direitos é tudo roubado, certo? Hora extra não é computada, e aí é banco de horas. Aí o cara faz, pede acerto pra você pra poder ligar o barato, que é o trampo dele. Então ele faz questão de você não estar tá na casa pra dificultar, tá ligado? Ele fala, ó, como o morador não tá, se você autorizar, a gente liga pra ele, mas aí tem que ter uma caixinha. Então tudo virou uma porra de um suborno desgraçado, você tem que pagar pra tudo, certo? E ainda essas empresas que vem explorando. A Enel, depois que foi terceirizado, o barato piorou, certo? Todo mundo que mexe com energia sabe Que as contas estão absurdas, mano Tem cara que tá pagando dentro da quebrada Mais do que a empresa, mano Mais do que a empresa E o cara não consegue provar que ele tá certo E a Sabesp é a mesma questão A Sabesp você não consegue Você pede uma religação de água Você paga para desligar, paga para religar Tem taxa de tudo que é jeito, tá ligado? Então assim, é um absurdo o cara morar Do lado de um córrego O córrego encher, invadir a casa do cara E no final o cara tem que pagar a taxa de esgoto, mano que porra é essa que vocês estão fazendo, velho? Tá ligado? Tudo isso a gente discute, né, mano? Em política pública. A gente fala pra votar nos caras certos. E aí a gente vai pra, pra questão do Tarcísio. O homem só fala de privatizar. O homem meteu um martelo lá voando, falando, vocês estão com saudade, né? Mas nós estamos voltando. Olha o que o cara faz, mano. Tá ligado? A periferia tá fodida de buraco, velho. Onde você passa, tá ligado? Você tem que desviar com o carro, você quase bate em muro. Quem anda em busão, mano... Tá todo quebrado, mano. E tanto que o busão vai a milhão passando nos buracos. Tá ligado? Não tem uma rua na quebrada. Você passa ali, ó. Vou falar da zona sul aqui, né? Perto do capão. Você passa no São Bento. Parque Independência. Rondon. O Valo Velho inteiro. É só buraco, mano. Ah, mas é porque agora tem as chuvas. Não, antes da chuva. O Barato já tava louco. Tem lugar que é cratera, rapa. É cratera. Você não consegue ter dignidade pra passar. Tem gente sendo atropelada porque não consegue andar em calçada. As calçadas tudo podre. Os próprios moradores muitas vezes também Tá ligado? Pega a calçada, expande Comércio, tá ligado? Que contribui Também pro alagamento, é, mas agora Vamos falar de alagamento, eu sei que a primeira Comentário que vai ter aí, é, mas o pessoal joga Lixo no córrego, realmente, não era nem Pra ter córrego, porra, não era nem Pra ter córrego aberto, entendeu? Imagina jogar lixo até errado, mas não era pra ter Córrego aberto, você acha que quem mora Em bairros Vila Mariana E tá, aí, tá vivendo com córrego aberto? Ah, mas tá imundando lá também, tá mas o pessoal não tá perdendo como tá aqui não, eu acho, hein, rapa? Vou falar pra você. Ontem teve fechamento de rua aqui no Capão com móveis que foram deteriorados, móveis podres, de barro, de bosta, de lodo, de lama. Os moradores jogaram tudo no meio da rua, tá ligado? Embarreirou o bagulho porque não aguenta mais, mano. No meio do Capão, o bagulho tá sinistro. Tá chovendo, tá lagando, tá acabando com o comércio, tá acabando com residência, tá ligado? As pessoas estão perdendo o pouco que tem. Móveis parcelados em 20, 30 vezes, mano. O cara vai na Casa Bahia, parcela móvel, a uma estante, 48 vezes, o cara tá pagando a sexta parcela, a chuva já acabou com o móvel. Então, tão de brincadeira, mano. Tá ligado? Totalmente abandonada a quebrada. A quebrada tá abandonada, mano. Abandonada. Essa é a verdade. Tá ligado? Não dá pra mentir. falar, não, mas é porque passou de uma gestão pra outro. Esses arrombados já tem 12 anos que estão na gestão de novo. Tanto o prefeito como o governador já tá de volta na gestão aí, ó. Sempre foi de vocês. Cadê a continuidade dos trabalhos? Você vai ver um depoimento da subprefeitura? Ridículo, não sabe nem o que tá falando. Não, a gente tá esperando as coligações para fazer o emancipamento das obras, não sei o quê. Tudo mentira, mano. Tudo balela. E sempre defendendo o nome do Tarcísio, sempre defendendo o nome do nosso prefeito, né? Que é o, o, o cara que tá lá, né? Que o, o, povo, o povo de São Paulo também, eu vou te falar, velho. Vocês pedem, né, mano? Vocês pedem, mano. A gente lutando para pôr um cara da hora, para poder pôr um governador da hora, um prefeito da hora. Aí os caras vão lá e metem esses arrombados aí, Tá ligado? Que de quebrada, a quebrada é só desacerto, mano. E os caras, vai privatizar essa veste, mano. Veja só, os caras têm muita conta para pagar, a época de eleição passou aí, os caras estão tá devendo, certo? Eles vão fazer mesmo os pedágio por quilômetro, que é para as pessoas pagarem o triplo, o quádruplo do pedágio, não vai ser mais o pedágio inteiro, você vai pagar o tanto que você andou, então você precisou andar na, na via toda do pedágio, você vai pagar quanto, entendeu? É só desacerto pro povo. Então, a resposta do vídeo é... O povo brasileiro serve para quê? Bucha de canhão. É nós que pagamos as contas. Mora nos lugares que não tem os direitos, porque os direitos não estão lá. Você tem direito a o quê? A ser enquadrado quando estiver andando na rua, a ser roubado em ponto de ônibus, que é outro barato também que... Tá, na moral, tá ligado? Ah, porque sua segurança não resolve. Vamos pegar essa rapaziada aí, mano. Vamos meter no primeiro emprego. Cadê o prefeito, o governador falando de primeiro emprego? Tem toda uma geração que vai ser destruída, mano, tanto roubando como sendo roubada, tá ligado, tanto sendo presa como sendo assassinada, tá ligado essa geração nova aí tá toda destruída mano, e não se fala nada porra, você não pode ir 4, 5 6 horas da manhã num ponto, que você vai ser assaltado, os caras vão roubar seu celular vai passar de moto, vai tomar tua quebrada certo, você não vai achar que é cara de outra quebrada que tá vindo roubar na sua quem, quem mora na quebrada sabe o que eu tô falando mano, você vai achar como, seu bagulho entendeu, então mano dá é, é, é, mais senhora, né as senhoras que estão correndo os riscos nos pontos de ônibus. Certo? Muita coisa urgente para falar. Muita coisa urgente para resolver nas quebradas. Que está abandonada. E o governo, ó, não está nem aí, mano. Sabe por quê? Porque o nosso sistema também está em outro. O povo está de olho em BBB. Está de olho em futebol. Está brigando por causa de time. E é tudo do jeito que o sistema quer. Então é para isso que o povo brasileiro serve. Para brigar pela causa dos outros. O fornecedor do boné do Corinthians, do São Paulo, do Santos do Flamengo é o Memo. O dinheiro vai no bolso dos mesmos caras. E nós se matando por causa de diferença de cor de camiseta. Enquanto isso, vamos perdendo do outro lado aqui a dignidade, o pouco que tem. Essa é a verdade. Firmeza? Eu ia falar dos gibi aqui, não tem nem clima pra falar de gibi. Vou deixar pro Thiago falar no canal dele. Tá bom? É nóis. Um abraço.